Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar a aula propriamente dita, tá certo? É, esta introdução, esse tema, introdução à educação à distância, é muito interessante. Essa aula introdutória, porque vai desmistificar alguns pensamentos, algumas noções de educação à distância. E ver que a educação à distância é tão poderosa quanto a educação presencial guardadas devidas é, aplicações, tá certo? Mas é importante é, que a gente tenha essa visão geral e perceba que a educação a distância também não é tão nova quanto, quanto se fala não, tá certo? A educação a distância é muito antiga, muito antiga. A gente vai ver isso durante a apresentação, ok? Então agora eu vou abrir o slide para a gente dar continuidade. pessoal, agora vamos entender um pouco o que é educação à distância, tá bem, essa aula introdutória. Para isso a gente vai seguir a agenda, considerações iniciais, o que é educação à distância, um breve histórico da EAD, como surgiu a EAD no contexto mundial e a EAD no Brasil. A educação de chance com a nova roupagem, certo? A gente vai ver um, o que é o Web 2.0, que é popularmente chamado de internet. E vai ver sua influência com a EAD. Vai ver também o um ambiente virtual de aprendizagem. Esse que vocês estão agora, chama-se o um ambiente virtual de aprendizagem. E também a gente vai dar uma pincelada nos aspectos legais da EAD no país. Tá ok? Educação à distância, pelo nome, já, a gente já percebe que a educação à distância é algo que vai educar ou levar informações para pessoas sem a presença física do professor. Tá certo? Mas uma presença é, à distância, levando informações. Isso que nós estamos fazendo agora. Tá ok? Então. É a modalidade de ensino e aprendizagem onde o professor se encontra distante dos seus alunos, fisicamente e temporariamente. Bom, essa é a mais básica e mais clara definição de educação à distância. Tá ok? Por que modalidade de ensino aprendizagem? Porque, além de levar ao ensino... Faz com que as pessoas aprendam os seus conteúdos. E o professor não está presente, não está próximo a você, não está distante. Tá certo? Fisicamente e temporariamente. Agora, um autor chamado Chaves, mas não é o Chaves do SBT. Em 99 ele fala que a educação à distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino onde ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados no tempo e no espaço. Então, você percebe que é praticamente a mesma definição anterior, só que ele usa o termo ensinante e aprendente para o professor e para o aluno, certo? No sentido que a expressão assume hoje, enfatiza-se mais a distância no espaço e propõe-se que ela seja contornada através do uso de tecnologia da comunicação e da transmissão de dados. Voz, imagem, incluindo dinâmica, isto é, televisão, ouvido. É, então, é praticamente é uma educação à distância que leva o quê? Que se apoia na, na tecnologia da informação e da comunicação para levar, é, levar o seu conteúdo para o aluno, certo? Então, praticamente é isso mesmo. É, ele vai utilizar a tecnologia onde o aprendente e o ensinante vai levar informação. Não é preciso ressaltar que hoje todas essas tecnologias convergem para o computador. É interessante que em 99, quando foi, quando ele falou isso aí, o computador é, de mesa, o notebook, ele, ele tomava assim a frente. Mas, hoje em dia, em 2015, a gente percebe que, além do computador, nós temos tablet, nós temos os celulares e outros dispositivos, tá bem? É o histórico da AD. Vocês percebem três figuras simbólicas aqui. São Paulo, aquele discípulo de Jesus, ele conseguiu. É, propagar os ensinamentos de Jesus nessa área todinha. Observem em amarelo, é a possibilidade de levou os ensinamentos de, do cristianismo para essa área toda. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Exatamente através de cartas. Ou seja, ele estava ensinando a vida de Jesus e toda a moral de Jesus através de cartas. Essas cartas era levado aos fiéis, aos cristãos, espalhado por todo o Império Romano, educando e preservando o cristianismo. Não é interessante? Outro representante também que utilizou a educação à distância foi Platão, muito antes que São Paulo, em 428 a 448 a.C. Ele usava a escrita através de. De pergaminhos propagando seus pensamentos, ou seja, ele, através de pergaminhos, ele levava essas informações para toda aquela região da Grécia e Roma dos seus pergaminhos. Então, é uma forma, porque se partirmos para relembrar o conceito de educação à distância, a gente vai ver que não precisa estar, o autor não precisa estar fisicamente presente para levar o ensino. Em okay? 1728, uma pessoa chamada Caleb Phillips, que era taquigrafista, ou seja, taquigrafista era o pessoal que utilizava o okay, que? Máquina de escrever. Ele fez um anúncio em 20 de março de 1728, que é considerado precursor da educação à distância, tá certo? Moderna. Ele falava no anúncio, que foi publicado no, na Gazeta de Boston, que toda pessoa da região desejosa de aprender esta arte, ou seja, a arte de taquigrafia, pode receber em sua casa várias lições semanalmente. A EAD no mundo. A União Soviética foi um país que saiu na frente em EAD. tá certo? Ela possuía uma inovadora metodologia. Ela integrava a EAD com cursos superiores e técnicos. Ela oferecia créditos por estudos de correspondência. E ela é precursora da British Open University, ou seja, Universidade Aberta Britânica. Ela teve um papel importante por porque ela utilizou novos métodos de estudos, tá certo? Ela implantou novos métodos para ensinar à distância. Ela criou categorias de docente. A gente vai ver mais tarde que na educação à distância nós temos várias categorias. Tem o professor-coordenador, o professor-autor, o professor-tutor e o aluno, propriamente dito, para poder fechar esse ciclo de educação à distância. Criou um novo abordagem para o ensino e aprendizagem à distância. Tudo isso foi a Universidade Aberta do Agora, no Brasil, foi interessante. É, desde 1939... Niklas Goldberg, que era um húngaro, ele trouxe lá da União Soviética, daquela região do, dos países comunistas, da Guerra Fria, que a Hungria fazia parte, ele trouxe para cá aqueles ensinamentos russos. Então, ele, ele instituiu, ele, ele desenvolveu o Instituto Radiotécnico Monitor. Ou seja, as pessoas escreviam para lá, e participavam de cursos, toda semana chegavam em suas casas as apostilhas com todas as informações para aprender a eletrônica básica. Continha peças de montagem de rádio, por correspondência, e assim no final você montava um, um rádio. Bom, continuando com a EAD do Brasil, a gente vai ver em 76, 1976, Sistema de teleeducação. Teleeducação, muita gente às vezes confunde, não quer dizer que, que é educação por, por televisão, não. Teleeducação quer dizer, vem do prefixo grego tele, quer é dizer distância. Ou seja, educação à distância. Em 1976. Esse curso, através de material institucional também. Então, o governo criou esse sistema e eles mandavam essa, essa, esses materiais. A TV escola que hoje a gente tem e é uma TV aberta que todo, todas as pessoas que têm parabólica e TV acaba, ele pode, os professores podem assistir a TV escola é uma parte significativa desse projeto, tá certo? Ele pegou, ele, eles conseguiram que algumas metodologias desse projeto. A secretaria de ADAPIS é que vai dar oficialmente no Brasil sobre educação a distância. Tá certo? Até então era algo pontual e tal, mas de 96, o governo federal, ele criou a Secretaria de Educação a Distância. Então, surgiu a EAD no Brasil, a Universidade Aberta do Brasil, em 2005. Houve a expansão pública da educação superior. É fato que a gente tem, hoje em dia, cursos de graduações em, diferente área, em diferentes áreas que utiliza a educação à distância. Ele aperfeiçoou os processos de gestão das instituições de ensino superior. É, avaliou a educação superior à distância. Eles, além de promover os cursos e aperfeiçoamento do pessoal, ele avalia também esses cursos de educação à distância. Certo? Ele estimula a investigação em educação superior. Tudo isso é a Universidade Aberta do Brasil, certo? E ele também financia curso de formação em educação superior. Então já foi o tempo em que a educação à distância era algo fora do governo, era algo assim quase que de pioneiro. Não, hoje em dia tem legislações, a gente vai ver que existe legislação há décadas, existe legislação que, é, que consegue é, amarrar, entre aspas, o curso de educação à distância, propriamente dito. Bom, partindo desse início, a partir do início da introdução, histórico, a educação à distância no mundo, no Brasil, a gente vai ver alguma coisa para o nosso tempo, que é a Web 2.0 e a Todo mundo navega, pelo menos a maioria das pessoas que navega na internet, através de quê? Da Web. Você, porque a internet é ampla, a internet não se resume apenas em um navegador, como o Firefox, como o, o Chrome e outros navegadores, a internet é muito ampla, a internet consegue suprir desde celulares, tablets, computadores, dispositivos é, de robótica entre outros. Muitas pessoas acreditam que é, entrar na internet, utilizar e-mail, utilizar outro recurso, aquilo é uma coisa só, mas não é. Ela, a internet ela é feita por vários serviços, tá certo? Vários serviços. Por exemplo, serviço de e-mail. Então ela vai apenas tratar com envio e recebimento de e-mail. Serviço de videoconferência. O serviço de videoconferência ela vai tratar apenas com serviço de videoconferência. Serviço de navegação na web, que é essa que a gente está utilizando. Ela vai tratar da parte textual, ela vai tratar de som, ela vai tratar de imagem dentro dos navegadores, está certo? E assim vai. Vários serviços de acordo com a necessidade de cada projeto. Bom, também temos o ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem é essa plataforma que a gente utiliza, tá certo? Onde se desenvolve cursos à distância, ela possibilita a organização de conteúdo. Já pensou a gente desenvolver um curso como esse, e fosse através de e-mail? Todo, todo dia, ou toda semana, eu mandarei um e-mail para você. Aí, toda semana, chegava uma posteira, depois chegava um vídeo, depois chegava um fórum, então enviado. Daí a gente tem uma plataforma só onde engloba todos esse processo. Bom, a legislação que regula a, internet, a EAD no país, a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96 é a Lei de Diretriz de Base na Educação Nacional. Ela já fala, já dá um início... Já dá uma pontuação do que, que vai ser a EAD no futuro. Então, é a lei da educação. Mas o decreto número 5622, de 20 dezembro de 2005, documento específico sobre a educação à distância, certo? Em 2001, o Conselho Nacional de Educação de Pós-Graduação vocês percebem que a coisa é muito avançada. Além de informações, falta ensino técnico, de ensino médio, a gente, de ensino de graduação, a gente já tem lei que abrange o pós-graduação lato senso e sensu, Ou seja, é uma coisa séria que desmistifica muita ideia de que a educação à distância é besteira é feita por qualquer pessoa. Não é por aí já tem uma legislação que, que ela consegue amarrar muito bem isso, tá certo? Bom, aqui a gente terminou essa pequena introdução à EAD e alguns materiais onde, onde eu pesquisei onde eu pesquisei para essa, para essa palestra. Tá ok?